Muito bem, pessoal. Olha só. Dando continuidade à nossa aula, o que nós vamos estar trabalhando? Nós chegamos até aqui e criamos na folha Layout, a nossa folha, né? Na aba Layout. Recordando que o Model, a área de modelo é para desenho, então aqui estão nossas ferramentas. E na aba Layout Folha Simples é onde a gente imprime. O que está faltando? Criar a janela. A forma com que a gente vai conseguir visualizar o modelo que é a nossa área de desenho. Então como que eu faço? O processo é criando uma viewport. Para que a gente possa criar uma viewport, eu tenho que vir aqui nessas abinhas, ó, onde está Home, Insert. Lá no final delas, a aba Layout. Clico em aba Layout e vou utilizar a forma de criação retangular. Né? Para que eu possa pegar exatamente né, e marcar e criar uma forma retangular exata em cima da minha área de impressão aqui, ó, que, é, que foi desenhada na folha 4, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho, vou, vou precisar de algumas ferramentas de precisão. Essas ferramentas de precisão estão aqui embaixo, que onde eu estou clicando é o, o Osnap. Se a gente clicar na setinha, nós vamos verificar o que? Ó, essas ferramentas me ajudam a marcar o endpoint, o meio do ponto, o centro da linha, o centro do círculo, né? E a intersecção. Tá? Então essas cinco aqui ó, são as cinco mais é, utilizadas. O que você vai fazer? Habilitar. Como que a gente habilita? Clicando aqui, ó. Deixando o ícone em azul. Vai aparecer para nós aqui na linha de comando, ó lá, o snap on. O que, que significa isso? Significa que ele vai nos auxiliar a capturar os cantos aqui, ó. Com precisão, e isso é muito importante. Então a gente clica lá na forma retangular, basta vir aqui, ó, clico, tá vendo? Ele mostra lá ó, esse, esse ícone verde, demarcando, vou apenas arrastar para o segundo clique, ó. É um clique aqui em cima e um clique embaixo e ele vai criar para mim a viewport. Como que eu sei que essa viewport foi criada? Se eu der duplo clique aqui dentro agora, ó, ele vai mostrar para mim lá, as coordenadas X e Y. Se eu clicar fora, ele vai desaparecer. Então eu aciono e desaciono essa viewport clicando dentro duas vezes, ele vai mostrar para mim a a área X e Y, né, que é o sistema de coordenadas, e quando eu clico fora, eu tiro, é, eu desaciono. Bom, como que funciona então, professor? Vamos lá. Ó. Bom, desenho é no modelo, né? Então nós vamos desenhar aqui no modelo, para a gente poder testar essa impressão, seguinte forma, tá? Não fica olhando muito para mim, não. Olha aqui o bonequinho, presta atenção. Ó, é, vamos desenhar aí um, um quadrado, né? que tenha é, 100%. Né? Então, indica a direção, digitei o um quadrado, 100%, utilizei aqui a ferramenta Close, está aqui o meu quadrado. Né? Utilizando, então, o Osnap, eu vou desenhar um outro quadrado, 100%, mas a partir do meio aqui. Ó. Então, observe que quando eu aproximo a linha, ele captura para mim o meio dessa linha. Indico a direção, 100, indico a direção, digito o valor, mais 100, indico a direção, valor 100, e close. Certo? Desenhei dois quadrados. Muito bem. Agora, olha só. É, vou desenhar aqui, então, ó, a partir, mais um, né? a partir daqui, ó, desse meio, ele vai ter é 100 por 50 então, Indico a direção 100 Para baixo 50 E 100 Aqui o nosso, o nosso quadrado E só para não ficar uma forma fechada Eu vou fechar aqui ó, Daqui até aqui Vou repetir a linha, como nós já vimos em sala de aula. Vou fechar até aqui. Está aqui o nosso desenho, que eu quero imprimir naquela folha A4. Né? Bom, nós vimos que algumas cores vão representar espessuras. Né? Então, nós vamos colocar aqui é, cores nessas, nessas linhas, né? para que a gente possa verificar a espessura delas. Se vocês recordam, né? É... O que, que aconteceu? Nós temos nove cores que nós vamos utilizar como padrão, certo? Então, essas cores serão... Se eu quero imprimir com 0,5, né? se... na verdade, se eu quero imprimir uma espessura bem fina, eu vou selecionar o vermelho. Então, essas duas cores aqui ó, serão vermelhas. Como que eu faço isso? Lá na abinha propriedades, eu venho aqui, ó, propriedades, né? De vocês já vai estar tá aberto. Clico aqui e escolho a cor vermelha. Certo? E dou um ESC para confirmar. Esse quadrado aqui, ó, esse primeiro quadrado, será na cor azul. Mesma coisa, propriedades. Esse é um exercício de experimentação. Né? É claro que as cores dos objetos, nós vamos... Assim que a gente for estudar a camada Layer aqui, a gente vai colocar... Essas layers, essas cores vinculadas às espessuras, já nas camadas. Então, isso é um exercício de experimentação. Ah, nós vamos é, executar o desenho da forma correta. Só para você testar para ver se a sua impressão é o certo. vamos lá. Vermelho, azul, né? Beleza. E aqui nós vamos colocar verde e amarelo para a gente poder testar. Então, é, recordando a seleção azul, seleciona o som um inteiro, né? propriedades, vou colocar aqui o verde, que é a terceira cor, IESC, né? e vou colocar aqui, na verdade eu disse amarelo, mas nós vamos colocar a cor um pouco mais grossa, né? que é a cor, é... 8, aqui, ó, cor 8, certo? Yes. Então está aqui meu desenho, todo colorido. Se a gente for lá agora, ó, na folha simples, ó, meu desenho não está aqui. Né? Então eu clico duas vezes, acionei E nós já aprendemos o, a questão do botão do meio né? Botão Rolom, Se eu clicar duas vezes com o botão do meio Que é o botão Rolom O que, que vai acontecer? Ele vai puxar o meu desenho aqui em adequar na, na tela Então eu clico, pressiono e posiciono onde eu quero meu desenho Lembrando que esse, clico fora para desabilitar Lembrando que esse desenho aqui não está em escala, certo? Vamos verificar as nossas configurações. Então, ó, botão direito, é, Page Setup Manager, Folha Simples, Modifique. Só recordando esse processo. Né? Nós escolhemos aqui ó, a impressora, escolhemos o tipo de papel, o formato. E aqui em cima, em Plot Estilo, eu escolhi o que? O Arcade CTB, que é o meu estilo de pena. Se a gente clicar, ele vai habilitar lá e está marcado para nós. Ó, cor 1. Vai imprimir na cor preta e a espessura é 01. 01, né? E assim por diante, ó. Cor 2, espessura 02. Cor 3, espessura 03. Cor 8, espessura 08. Beleza? Então, todas as espessuras estão configuradas aqui nesse ACAD CTB. Ótimo, ok? Feito isso, ó, Só conferindo, né? Close. Basta eu fazer o quê? Botão direito. Plot. Ele já vai puxar as minhas configurações. De layout, ok. Escolher aqui, ó, um local adequado para impressão. Isso aqui é um exemplo, né? Então, exemplo de impressão. É só um teste do processo, né? De impressão e só Ele vai gerar toda a parte de PDF e assim que ele terminar, ele mostra para nós aqui ah, o que foi feito. Se a gente observar, ó. Ele colocou as espessuras corretas de acordo com cada cor. Então, esse desenho está adequado. Certo? Então, a gente completa aqui o processo de criação para que a gente possa é, obter uma página, um layout adequado para desenho. Ok? Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.